Olá pessoal, meu nome é Rafael Gomes, também conhecido como Gomex, e hoje estamos aqui no Diário da Mentoria IAC, número 3. Nesse Diário da Mentoria falamos sobre atualizações que fazemos na mentoria. O que é está que acontecendo na mentoria? O que é está que acontecendo legal? Quais é desafios estão pegando? Então. Estamos num momento muito bom Já entregamos a coisa mais importante do projeto E agora estamos automatizando as partes que deixamos para depois Os famosos débitos técnicos né A gente foi fazendo algumas coisas manuais E criamos débitos técnicos para atacarmos depois E é exatamente o que estamos fazendo agora Estamos entrando em uma parte muito legal do Terraform Como falei na última Agora já entregamos os módulos do Terraform Tanto o módulo do Terraform S3 Como o módulo do Cloudflare Ambos módulos estão prontos né Um inclusive tem testes automatizados Estamos usando o localstack, né? subimos o localstack local, é uma espécie de AWS local, que você consegue subir é, o a stack da AWS e consegue testar, então no S3 fazemos isso, subimos o localstack, subimos o, o S3 ali para fazer um teste, a gente testa tudo local e garante que o módulo S3 está funcionando, né? isso é muito legal, tudo antes desse módulo e ser, é, passar para uma etapa estágio, estável, né? que daí é da qual a gente vai usar a tag para consumir no, no repositório IAC original. Então o S3 está funcionando, o módulo do Cloudflare também está funcionando, ele tem um teste, mas um teste que acontece depois né, Depois dele, dele passar, porque a gente não tem como subir o Cloudflare local, né, tem que ter uma conta de fato para fazer isso. Então os, é, as paradas do Terraform avançaram bastante, a gente também tem feito coisas interessantes como o hardening né, de, do, do SSH, tá? a gente está avançando muito bem também um aspecto do CI/CD esses módulos que eu falei né, eles terão o CI/CD o trabalho que está sendo feito agora é exatamente esse né a gente há pouco tempo também fez o trabalho de colocar é, variáveis seguras dentro do CI/CD né, para o Ansible usar o Ansible Vault né, para poder aplicar variáveis seguras então tá muita coisa bacana acontecendo no, nos tickets mesmo as coisas mais práticas ali de código né mas tem outras coisas também muito legais e relevantes acontecendo que são os estudos, para as pessoas que não sabem nada, os estudos de Enzimo continuam muito bem, as pessoas continuam se encontrando e compartilhando o conhecimento basicão do Enzimo, eu acho que logo logo vai ter uma galera puxando do Terraform também, tá do Git sempre tem uma coisa ou outra conhecimento básico do Git para quem está interessado a gente, é, estamos organizando um, um dia uma livezinha para mostrar como é que funciona o Sentry, ou, ou na verdade falaremos o Sentry, mas falaremos de uma coisa mais, de uma forma mais elementar que pode ser qualquer ferramenta de controle de exceção, é para onde as exceções é, os, os erros, né, exceções para onde eles são enviados, tá? Então a gente vai falar sobre o Sentry. e também tem um que é bem novinho que tá acontecendo agora que é o estudo de inglês, então você que não manja nada de inglês, a galera também tá se organizando para estudar inglês junto, tá? A galera tá fazendo plano e tudo mais, então é isso pessoal, se você se interessou na mentoria pô, como é que você falou um monte de coisa legal, como é que eu faço pra entrar? Então a descrição tá aqui embaixo no Aqui na, no, no, na descrição do vídeo você tem um link que vai levar você para um para um, um, um artigo que tem vários links lá dentro explicando cada parte da, do processo. Tanto como entrar, como é a parte técnica do, do projeto que estamos trabalhando agora e por aí vai. É isso, pessoal. Muito obrigado e agradeço a todo mundo que está colando. Tudo isso que eu falei, eu só estou aqui sendo a pessoa que fala. Tem muita gente por debaixo do pano, muita gente fazendo isso acontecer, essas iniciativas e tudo mais. Muito obrigado a todo mundo que está colaborando. Hein? Espero vocês no próximo vídeo.